Duas formas cientificamente comprovadas para aumentar o pênis Depois desse vídeo, só vai continuar com o pênis pequeno quem quer Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje tá muito top E assim, se eu fosse você, eu não perderia nenhum segundo desse conteúdo Porque depois desse vídeo, você vai decidir se você muda sua vida sexual e eleva ela lá em cima ou se continua com a autoestima lá embaixo Pra quem não me conhece, eu me chamo Leandro sou especialista na área de sexualidade masculina e eu resolvi criar esse canal para poder passar para você que tá aí do outro lado toda a minha experiência de três anos de estudo para tentar ajudar um pouco cada um de vocês aí porque um dia eu estava exatamente aí, ó, no seu lugar, procurando na internet algo que curasse, que resolvesse o meu problema Que era de ter um pênis muito pequeno Então depois de muitas, muitos estudos, muitas pesquisas, muitas noites em claro Eu consegui me tornar um especialista na área e finalmente posso vir aqui e tentar ajudar você então, rapaziada, eu só te peço duas coisas, duas coisas. Primeiramente, deixe o seu like. Isso vai fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas que também, como você, precisa saber dessas informações. Segundo, é, se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber... É, para você ser sempre notificado pelo Youtube sempre que eu postar vídeos novos aqui no canal Lembrando, toda semana sai vídeo novo aqui Agora chega de papo, vamos ao que interessa Existem duas formas cientificamente comprovadas para aumentar o pênis, como eu já disse Mas quais são essas formas? Eu vou te mostrar as duas formas e depois eu vou mostrar para vocês a diferença que existe entre elas. Primeira forma, rapaziada, é uma cirurgia chamada bioplastia ou preenchimento do pênis. Essa, Esse é o procedimento estético mais procurado por homens é, que não estão satisfeitos com o tamanho do seu órgão. Segunda forma... Exercícios penianos mais suplementação Em que consiste essa segunda forma? Basicamente, uma academia do pênis Na academia convencional, vamos dizer assim Você precisa é, fazer exercícios físicos E tomar uma suplementação Para poder ganhar massa, para poder crescer músculos Com o seu pênis não é diferente Ele também precisa de exercícios Físicos, só que um exercício peniano, mais uma boa suplementação própria para ele poder crescer Que inclusive eu vou indicar uma ótima para vocês que me deu grandes resultados Mas já já falamos disso Como eu disse, é, existem algumas diferenças entre essas duas formas E é isso que eu vou te falar agora Primeira diferença é, essa é quase sempre ou sempre é, determinante é, para quem vai optar por ela. Porque eu estou falando de valores. Quem optar em fazer a cirurgia vai ter que desembolsar uma quantia entre 10 e 30 mil reais. Isso vai depender muito da clínica que vocês é, irão fazer esse procedimento. Na segunda forma... É, é, exercícios penianos mais suplementação é você vai vai ter que vai precisar aí desembolsar uma quantia de no máximo 500 reais por isso além de também resolver o seu problema é muito mais barato outra diferença é no tempo que cada forma vai fazer com que você tenha resultados na cirurgia, é, os, re, os resultados eles são praticamente instantâneos. Você vai conseguir já ver os resultados no outro dia ou até mesmo assim que você acordar da cirurgia. Você já vai conseguir ver o seu pênis maior e mais grosso. Porém, você vai ter que ficar de molho sem poder transar e sem poder se masturbar num período de 30 dias. Tá conseguindo me entender? Você não vai poder transar, não vai poder se masturbar durante 30 dias. Já na forma de exercícios penianos, mais suplementação, você vai precisar fazer um tratamento aí de 5 meses. Mas que na segunda, na terceira semana, você já vai conseguir ver algum resultado Já vai conseguir ver o seu membro, o seu pênis diferente, um pouquinho maior Mas você precisa de pelo menos cinco meses de tratamento O diferencial é que você não vai precisar ficar de molho Durante todo o tratamento você vai poder transar, você vai poder se masturbar Você vai poder fazer o que você quiser, entendeu? E também, outro diferencial é no valor, né? Você vai precisar gastar em um máximo uns 500 reais, como eu já tinha falado para vocês. É bem mais barato. Eu fiz dessa forma é, e obtive excelentes resultados. É, deu muito certo para mim e para milhares de outros homens é, que também passavam pelo mesmo problema que eu passei e que vocês passam nesse momento. Em relação à suplementação, é, vou deixar para vocês a, aqui o link é, do site oficial do fabricante do produto na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse produto ele é 100% natural, ele não tem nenhum tipo de contraindicação, ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. É muito top mesmo esse produto. Recomendo, porque foi o que eu usei e é o que milhares de homens estão usando. Beleza? Em relação a, a exercícios que vocês vão precisar para aliar os dois para vocês terem os resultados que eu tive, aqui no canal tem vídeo de exercícios para vocês fazerem, para aliar um ao outro. É muito importante vocês... É, utilizarem o exercício peniano junto, junto com essa suplementação. Beleza? Vou deixar também o link de uma importante revista que fez uma matéria sobre esse suplemento. Confere lá e deixe aqui nos comentários o que, que você achou. Também vou deixar para vocês o link que vai direto para o meu WhatsApp, para que se você tiver alguma dúvida, é, tiver alguma pergunta... Faça diretamente para mim no meu WhatsApp ou deixe aqui nos comentários também que eu vou responder a todos. Beleza? Espero que eu tenha ajudado todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!